Fiquem muito atentos, cuidem para que não se esqueçam daquilo que viram com os seus próprios olhos. Não deixem essas lembranças se apagarem na sua memória. Enquanto viverem, passem adiante a seus filhos e netos. Esse é o texto de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. Senhor, e eu preciso agora que o Senhor fale mais uma vez conosco eu quero te agradecer Senhor, porque há quase um ano atrás, o Senhor colocou no meu coração esta palavra, o Senhor colocou no meu coração este livro, e agora Ele está aqui uma realidade, e nós estamos em muitas igrejas, fazendo a Deus esta campanha, mas nós precisamos que o Senhor, através do Seu Espírito Santo, fale agora com cada um de nós, além daquilo que está escrito aqui Senhor, porque a Tua Palavra ela é boa, mas quando o Teu Espírito Santo fala, é melhor ainda, então Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, aquieta o nosso coração Senhor, traz, cativa agora todo pensamento a Deus, como foco na Tua Palavra, e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Queridos, esta palavra então foi encaminhada, e é Deuteronômio no capítulo 4, no versículo 9... Moisés está dizendo para o povo, tomem cuidado, muito cuidado. E por que que Moisés está dizendo isso? Porque há uma realidade que não se pode esquecer. Nós somos pessoas que temos uma facilidade enorme de esquecer as coisas boas que nós recebemos. Se eu brigar com alguém, daqui a dez anos essa pessoa lembra com detalhes, ela é capaz de sentir até a dor da briga que eu tive com ela, mas se eu fizer alguma coisa boa para essa pessoa, é provável que daqui a três meses, ela nem sequer se lembre nem meu nome, essa é uma lei da sociedade, é uma lei da vida, então Moisés está chamando o povo agora, e ele começa a dar algumas orientações, então a primeira dica, para a gente poder ter um coração íntegro, para poder ter um coração em paz, para alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida... A primeira dica é, cultive a gratidão ao Senhor em seu coração. Cultive a gratidão ao Senhor em seu coração. Por que que é importante cultivar a gratidão ao Senhor? Porque Moisés sabia que as pessoas, quando são tomadas pelo sentimento de ingratidão, elas fatalmente se esquecem as coisas boas que recebem. É como se elas achassem que elas são o centro do mundo, que todo mundo deve favor a elas, e portanto, elas são pessoas que merecem aquilo que elas recebem. No mundo espiritual, nós precisamos compreender, queridos, que tudo o que nós somos e tudo o que nós temos, não é pela nossa capacidade, ou pelo nosso trabalho ou esforço, mas é pela graça e misericórdia de Deus em nossa vida. Amém, amados? Quer você seja um homem relativamente bem, na área financeira, quer você seja uma mãe, de uma esposa, uma pessoa bem sucedida naquilo que você faz, quer você talvez não seja tão bem sucedido quanto o outro que você acha, não importa, o mais importante é você compreender que sem Deus, você não teria chegado onde você chegou, se nós estamos hoje de pé, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa inteligência, mas é pelo poder, pelo favor e graça completa de Deus em nossa vida. Estar vivo hoje, estar vivendo este tempo, é graça a um presente de Deus. Então Moisés conhecia o povo, ele sabia que uma vez na posse da terra, uma vez na bênção, seria fácil se esquecer do abençoador, numa atitude de ingratidão. A gente não pode nunca irmãos, olhar para trás e não ser grato, a gente pode não gostar do que a gente vê, mas a gente precisa ser grato, porque se não fosse o passado, você não tinha o presente. O que explica quem nós somos hoje, é o nosso passado. Eu não sei se você percebe isso no meu ministério, mas por exemplo, nós em 2020, quando nós celebramos 60 anos da implantação da tenda aqui nessa cidade, nós fizemos questão de trazer aqui a família do missionário que plantou esta igreja. E por que isso? Porque nós não podemos nos esquecer que isso aqui não nasceu desse jeito. Isso aqui nasceu debaixo de uma tenda, ali atrás do festival, ali do lado onde a Marisa mora. Nasceu numa tenda naquele lugar, por quê? Porque Deus tinha algo para fazer na nossa vida, e se não fosse aquele trabalho, Deus talvez não tivesse alcançado a nossa vida dessa forma. A gente não pode olhar para essas paredes e achar que tudo isso aqui é mil maravilha porque está tudo pronto, não. Para chegar a esse ponto foi um trabalho. Agora nós também não podemos idolatrar o passado. Nós devemos honrar aqueles que fizeram, que trabalharam, mas nós precisamos olhar para frente. Mas quem não tem um coração grato, não consegue olhar para frente com um coração saudável. Se você não consegue ser grato por aquilo que você já viveu na sua vida, você vai ter dificuldade de experimentar bênçãos no tempo futuro na sua vida. Nós muitas vezes temos dificuldade de ser grato, inclusive pelas coisas ruins que nos aconteceram. Existem coisas ruins que acontecem em nossa vida, e que nós muitas vezes queremos esquecer, mas Deus quer que você olhe para elas e você seja grato, porque apesar de tudo aquilo que aparentemente foi ruim na sua vida, foi uma oportunidade que Deus usou para transformar você, para você ser a bênção que você é hoje, então olhe para trás na sua vida tenha sido algo maravilhoso, quer a sua vida talvez tenha sido de muitos tropeços e dificuldades, seja grato no seu coração, por cada situação que você viveu, porque a gratidão abre a oportunidade para Deus manifestar o seu poder em nossa vida. O contrário da gratidão é o que, pastor, é ingratidão? Não, é murmuração. As pessoas ingratas se tornam murmuradoras, as pessoas ingratas desvalorizam aquilo que Deus fez, desvalorizam o processo. E para Deus, mais importante do que o final, o resultado final, é o processo que Ele usa para trabalhar em nossa vida. Portanto Moisés sabia que o povo facilmente se esqueceria do seu passado, da sua antiga condição, e de tudo que Deus havia feito por eles. Facilmente se tornaria os ingratos, irreverentes, arrogantes, vaidosos e cheios de presunção. Às vezes nós crentes somos assim. Depois de uns três, quatro anos de vida cristã, a gente começa a esquecer quem nós éramos, a gente começa a esquecer quem a gente foi, e a gente começa a se achar melhor do que os outros. E aí Deus precisa trabalhar para colocar a gente no devido lugar. Deus precisa trabalhar para trabalhar, operar sobre nós, para que a gente não se perca no propósito. Então, querido, é importante você ter um coração grato. Amém, amados? Pelo que você tem para agradecer a Deus? Pensa aí, depois nós vamos orar no final. Segunda verdade desta palavra. Tenha uma convicção firme e bem resolvida sobre a sua fé. Tenha uma convicção firme e bem resolvida sobre a sua fé. Irmãos, os tempos que nós estamos vivendo hoje, não são diferentes dos tempos daquela época. Não são. Este final de semana teve uma convenção de bruxos lá na Serra do Paranapiacaba. Quem sabe onde fica a Serra do Paranapiacaba? É um distrito de Santo André, é uma vilazinha onde o trem faz a curva para começar a descer para Santos. Juntou 15 mil bruxos na vila da Serra da Paraná-Piacaba. 15 mil bruxos. Eu acho que não tinha 15 mil crentes na parada, na, na, na marcha para Jesus ontem. Mas juntou 15 mil bruxos. Falar que as pessoas deste tempo não estão interessadas em espiritualidade, é mentira. Nunca se vendeu tanta coisa de espiritualidade e esoterismo quanto se vende hoje. Nunca se produziu tantos livros falando sobre o poder dos cristais, o poder das rosas, o poder do o poder do, do raio do sol, o poder da lua, tudo quanto é coisa que você possa imaginar, nunca se vendeu tanto quanto se vende hoje. Você vai aqui em Curitiba, você vai encontrar todo tipo de ordem mística que você possa imaginar. As pessoas estão sedentas por um conhecimento espiritual. As pessoas estão sedentas por algo que elas imaginam que é importante ou relevante. E elas pagam o um preço caro para poder ir atrás dessas coisas. Dá dinheiro isso. Dá dinheiro. O que não dá dinheiro é montar a igreja. Montar a igreja não dá dinheiro, não. Essas coisas que dão dinheiro agora. O povo paga. O povo paga. Paga cinco, seis mil reais para ir no mosteiro para poder ver o sol nascer e fazer meditação transcendental. Paga. Ah, pastor, eu não pago, é porque você não tem dinheiro, se você tivesse, você pagava também. Paga. Então, olha que interessante, irmãos, nós estamos vivendo um momento, em que a nossa fé, ela vai ser muito mais testada do que foi há 30 anos atrás. Na década de 70, na década de 80 no Brasil, não havia problema em falar de Jesus. Você tinha questões de religiões, mas de falar de Jesus não tinha problema. Hoje não, Jesus, quem que é esse Jesus? O histórico até acha interessante o papel dele, morreu na cruz, perdão, eu tenho que virar crente? Não, não, eu preciso virar crente? E eu tenho que ir na igreja? Meu Deus, e tem que ir na igreja todo domingo? É difícil, é muito difícil, então é tanto difícil que tem uns que só vêm uma vez por mês, e olha lá, é difícil, e o mundo está olhando para nós, o mundo está olhando para a gente, e o mundo está vendo o seguinte, o que, que esse povo fala, acabou, o que, que eles fazem com o corpo? O que, que eles pregam, o que eles querem ensinar para os outros, e o que, que eles vivem? O mundo tem olhado para nós como igreja, e o mundo quer ver algo em nós, que é diferente daquilo que nós estamos mostrando. Nós como igreja do Senhor, não somos, nós não somos, aquilo que Cristo quer que nós sejamos. Nós estamos algum tempo de distância, entre aquilo que Cristo espera da sua igreja, do que aquilo que nós efetivamente somos. E essa é a razão pela qual, você tem um exército de pessoas excluídas. É a razão pela qual você tem para cada um crente que está na igreja, um que está fora porque a igreja que está dentro, ela precisa ser sal da terra e precisa ser luz do mundo, e ela tem falhado neste propósito, e não adianta a gente ficar inventando moda, a gente chama para uma reunião de oração, quantos vêm na reunião de oração? Vigília na igreja, uma vez por mês, quantos vêm? Você já veio alguma vigília alguma vez na vida? Talvez. Então venha, porque nós queremos enfrentar a realidade deste mundo que aí está, mas nós não queremos enfrentar essa realidade do ponto de vista espiritual, nós temos que enfrentar o inimigo como ele é, não com as nossas armas humanas, mas com as nossas armas espirituais que Deus deixou para nós, não dá para enfrentar o inimigo com capacidade humana, não dá para enfrentar as coisas espirituais com capacidades materiais, não dá para dizer, eu vou, eu vou fazer, eu vou, vai acontecer, não vai ou a gente está alinhado com o processo de Deus, ou não acontece, ah pastor, mas tem igreja que está crescendo, sim, a gente contrata uma equipe de louvor, a gente faz um ambiente legal, a gente vai conseguir crescer, porque está assim de gente para consumir, mas a proposta do Evangelho não é essa, a proposta do Evangelho não é você assistir um culto, a proposta do Evangelho não é você consumir um produto para satisfazer um pensamento, para te dar um mínimo de conforto espiritual, a proposta do Evangelho é nós sermos tratados no processo na sua igreja, igreja só é igreja quando ela está no processo, se ela está fora do processo, ou seja, se Deus não está trabalhando na sua vida, você não é a igreja. Pastor irmão, eu estou dentro da igreja, está nada. Você está dentro de um espaço sentado num banco. Mas você não está sendo a igreja. E se você não está sendo a igreja, você pode estar dentro da igreja e você não vai tomar posse daquilo que Deus tem para fazer através da sua igreja. Por isso nós precisamos aprender a sair da nossa zona de conforto neste tempo. E a gente precisa compreender que Deus não chamou a gente para ser espectador. Deus não chamou a gente para ser um ator coadjuvante. Deus chamou a gente para ser um ator que atua no processo, para ser alguém que toma nas mãos o nome de Jesus, usa a autoridade que Ele nos deu... E através desta autoridade, nós fazemos a obra do Senhor. É isso que é o chamado para a igreja do Senhor. Eu confesso para você que eu fico extremamente incomodado, porque nós temos que gerar discursos toda semana. Nós precisamos criar movimentações, criar ideias, para que a bicicleta não pare. Mas o grande problema é que cada vez mais aumenta o exército de espectador, mas diminui o exército de atores, diminui o exército de quem realmente atua, e a obra de Deus em nossa vida, ela não consiste em ouvir pregação, a obra de Deus em nossa vida não consiste em participar de uma igreja, assistir uma palestra... A obra de Deus em nossa vida, consiste em nos submetermos ao Senhorio de Cristo, e permitir que Ele opere na nossa vida. E para isso, nós precisamos ter convicção da nossa fé. Por que é que eu sirvo ao Senhor? O que Jesus representa para mim na minha vida? Porque se eu não tiver convicção, sobre o que Jesus representa na minha vida, eu facilmente vendo Jesus igual Judas fez por 30 moedas, pastor, mas eu não faço isso, faz, nós fazemos, nós vendemos Jesus igual Judas vendeu Jesus muitas vezes, nós somos hábeis em dar muitas desculpas, nós somos hábeis em criar circunstâncias justificativas, quando o que Deus mais quer de nós é que nós tenhamos uma identidade firmada nele, nós tenhamos o um amor firmado nele, que nós tenhamos uma vida firmada nele, por isso que Paulo diz em Gálatas 2.20, o que, que diz Gálatas 2.20? Por gentileza, coloca para mim, Gálatas 2.20 da NVI ou NVT, porque é uma certidão de nascimento, de nova vida,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 eu vivendo, é Cristo vivendo em mim, é Cristo operando a partir da minha vida, é a minha vida completamente submissa a Cristo, isso é vida cristã, não é participar de uma igreja, e é importante que nós entendermos isso, por quê? Porque cada dia mais a nossa convicção de fé vai ser essencial, porque quem não tem convicção de fé, não manifesta fé, quem não tem convicção de fé, não enfrenta, com as armas espirituais, os objetivos e alvos que precisam ser resolvidos na sua vida. Eu quero dizer para você que jeito e estratégia humana funciona. No entanto, se você quer ver resultados exponenciais da sua vida, você precisa de mais do que jeito e estratégia humana. Você precisa de unção, de ação do Espírito Santo de Deus através da sua vida e é isso que é a proposta de Jesus, Jesus ele está dizendo o seguinte, olha, eu não quero que você faça um esforço para ser crente, eu quero que você me deixe, eu na sua vida, para que você seja um cristão evidente, um cristão efetivo, nesta caminhada, nesta peregrinação, amém queridos? Portanto tenha uma convicção, Por que é que você é cristão? Você é realmente um cristão? Então seja convicto naquilo que você é, e você vai ser tremendamente usado por Deus, amém? amém. Quem não é convicto, não é usado para nada irmãos, não serve para nada, o, a pessoa que não é convicta, quando ela abre a boca no local de trabalho, os colegas de trabalho tiram o sarro dela, eles falam, Ei, isso é um crente de meio tigela. só sabe o Salmo 23, que ele aprendeu com os outros ainda, porque nem leu na Bíblia, aí quando surge um problema na empresa, você acha que eles vão pedir oração para esse crente, de meia tigela? Vão nada. Eles pedem oração para aquele que é chato, para aquele que é aquele crente assim que não abre mão dos seus valores. Porque é fácil abrir mão dos valores, né? Ah, que isso? O pastor não está aqui, o pastor não está te vendo, não. né Ah, não, toma um golinho com a gente aqui, o que, que é? Qual que é o problema? Sente social. Não é assim que funciona? No dia a dia, nas festas da empresa. Nós não somos convidados o tempo todo a fazer parte do mundo? E aí a gente tem que mostrar que nós somos diferentes. E para isso tem que ter convicção. E aí quando os nossos colegas veem que nós temos convicção, eles podem até não gostar muito da coisa, eles podem até achar meio esquisito esse negócio de ser crente. Mas na hora que a água bate na cintura, como se dizia lá no interior, eles sabem... Ô fulano, ora pela minha família, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai, ora por sei por quem, ora até pelo cachorro. Porque eles sabem que você é um homem de Deus é uma mulher de Deus. Há homens e mulheres de Deus aqui neste lugar? Glória a Deus. Então Deus vai te usar poderosamente em nome de Jesus. Terceira e última verdade desta palavra. Sua identidade cristã é um legado a ser transmitido sua identidade cristã é um legado a ser transmitido, sabe queridos, a nossa história não se resume apenas a nós, e não pode morrer conosco, aqueles pais do deserto, sabe por que Moisés chamou o povo para conversar? Porque os pais não ensinaram as crianças eles não ensinaram os filhos dos caminhos do Senhor, Moisés é obrigado a chamar todo mundo e fazer um discurso que demorou talvez um mês, dois meses, para dizer, gente, é assim que funciona, Deus é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, Moisés teve que ensinar o Beabá para as pessoas, porque os pais falharam em ensinar os seus filhos o caminho do Senhor… Portanto, a minha história, a sua identidade, ela não se resume apenas a nós. Ou seja, o que Deus está fazendo na nossa vida, é muito mais do que uma bênção pessoal. Deus está fazendo algo geracional. É geracional. Deus está trabalhando na vida dos seus filhos. Deus está trabalhando na vida dos seus netos. Deus está trabalhando na vida dos seus bisnetos. Deus está trabalhando na vida dos seus tataranetos. Pastor, quem vai ser esses? Não sei, não vou ver. Sinto muito. Um dia que a gente chegar na glória, a gente vai ver. A quantidade de pessoas que descendeu da gente. Mas a, o favor de Deus, o trabalhar de Deus, a fidelidade de Deus, ela é tão grande que ela vai passar para a próxima geração. Os seus filhos vão ser impactados pelas suas decisões com o Senhor. Os seus netos vão ser impactados pelas suas decisões com o Senhor. Quando você lê a história dos reis de Israel, e dos reis de Judá, você vai perceber que eles eram muito falhos, e que às vezes um rei era muito ruim, mas ele recebia uma herança que vinha lá do rei Davi, que era o pai de todos. Os reis de Judá, todos vêm da linhagem de Davi, saíram da linhagem, da genealogia de Davi. Então mesmo que fosse o quinto, sexto, sétimo neto de Davi, mesmo que não tivesse conhecido Davi em pessoa, ele sabia, ele tinha uma carga espiritual, uma herança espiritual, que recebeu de Davi, e a fidelidade do nosso Deus passava, através daqueles homens e mulheres, passava para que eles pudessem alcançar aquilo que Deus tinha para eles, talvez a sua geração próxima, não vai ter o tanto amor a Deus, quanto nós temos neste tempo, mas uma coisa eu te garanto, aquilo que nós estamos fazendo hoje, nesse tempo presente, no mundo espiritual está reverberando, está criando ondas, está criando algo, que lá na frente os nossos netos, bisnetos, vão receber como herança, por aquilo que nós fizemos agora, você crê nisso ou não? pastor, mas e se eles se perderem? Se eles se perderem é problema deles, a salvação é individual, mas o que depende de mim, o que depende de nós neste tempo, o nosso chamado é para impactar o mundo espiritual, e o mundo espiritual queridos, ele é atemporal, no mundo espiritual não existe cronologia, no mundo espiritual as coisas estão interconectadas, elas estão agindo para frente e para trás, não há uma lógica, cronológica como nós imaginamos, por isso que nós precisamos, por exemplo, fazer atos proféticos, olha, você está orando e descobre que lá atrás tem uma situação que está mal resolvida na família, pare, faça uma oração, peça perdão, corrija a situação no mundo espiritual, por quê? Porque a maldade do mundo espiritual, ela também passa de geração em geração, aos nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós, fizeram coisas que desagradaram a Deus, e nós não podemos caminhar para frente, com essas coisas em aberto diante de Deus, você quer ver um exemplo interessante, pega a vida de Neemias. qual era a culpa de de estar no cativeiro, qual a culpa que Nemias tinha por estar no cativeiro, não foi ele que pecou, foram os seus pais, os seus avós, que abriram uma brecha enorme em Israel, Israel foi levada para o cativeiro, mas quando Neemias começa a ouvir o chamado de Deus, a primeira oração que Neemias faz é o quê? Senhor eu quero te pedir perdão pelos meus antepassados, eu quero te pedir perdão porque todos nós erramos, ou seja, Neemias está longe do fato físico, mas espiritualmente ele está conectado, por quê? Porque ele está colhendo, ele está vivendo aquele processo que estava aberto lá atrás. Quando Neemias faz essa oração, ele está pedindo perdão ao Senhor pelos seus antepassados que morreram, ele está dizendo, nós como nação pecamos, nós como pessoas falhamos com o Senhor, por isso nós estamos vivendo esta realidade, ele fecha uma porta, ele resolve um problema, e Ele abre a oportunidade para Deus manifestar a bênção na vida dEle. Quando nós temos conhecimento dos fatos da nossa família, dos fatos passados, e nós muitas vezes negligenciamos isso, nós permitimos que coisas do passado continuem influenciando o tempo do nosso presente. Então Deus quer irmãos, que nós tenhamos sabedoria, para entender que nós estamos trabalhando a nossa vida cristã, para deixar um legado para a próxima geração, um legado para os nossos filhos, um legado para os nossos netos, um legado para os nossos bisnetos, e este legado tem que ser transmitido, esse legado tem que ser ensinado, e como é que a gente vai ensinar essa nova geração? Não é com discurso, é com vida, é com vida, é vivendo o Evangelho na prática, nossos filhos não vão respeitar se nós tivermos um pensamento e a nossa prática completamente diferente do nosso pensamento. Os nossos filhos vão nos respeitar, à medida em que eles veem que aquilo que nós falamos com a boca é coerente com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Os filhos nossos filhos vão nos respeitar não porque temos algo de herança maravilhosa, do bom de vista humano para dar para eles, mas eles vão nos respeitar, pela essência que nós vamos transmitir para eles, eu sempre digo que, o maior legado que você pode deixar para o seu filho, é ensiná-lo a orar, porque se você ensinar o seu filho a orar, ele vai conseguir acessar todos os tesouros de Deus, para o seu tempo, mas se você não ensiná-lo a orar, Seria a mesma coisa que você não colocar o seu filho numa escola E ele crescer um analfabeto E não ter a oportunidade de crescer na vida Se nós cuidamos com a educação dos nossos filhos Ensinando-os a ler, a escrever, a fazer cálculos Quanto mais nós precisamos nos preocupar Com o legado espiritual na vida dos nossos filhos Porque é através deste legado Que nós vamos mudando este mundo é através deste legado que as novas gerações vão tendo um coração impactados pela presença de Deus. É através deste legado que nós vamos mostrando a este mundo que há uma saída, há uma solução. Pastor, mas eu não sou essa pessoa. Eu acho que eu não tenho essa capacidade de transmitir nada para o outro. Tem sim, querido. E você está fazendo isso, mesmo que você não queira. Mesmo quando você é omisso você está transmitindo um legado para a futura geração, porque omissão também é legado, quando nós somos omissos, nós estamos errando, falhando, e transmitindo este legado, nós estamos ensinando os nossos filhos a serem omissos, quando nós desobedecemos a palavra, estamos ensinando os nossos filhos a desobedecerem a palavra, então se nós temos que ensinar, Ensine correto E para ensinar correto, tem que viver correto Não de acordo com o que o pastor acha O que a igreja acha Mas viver de acordo com o que a palavra de Deus tem para a nossa vida Este é o critério Não é o que eu acho ou o que eu penso Porque se você for entrar na linguagem humana Um acha que tem que ter cabelo comprido Outro acha que não tem Um tem que usar saia ou tem que usar calça comprida Vira aquela confusão mas se você for para a Palavra de Deus, a Palavra de Deus tem a melhor solução, tem a melhor saída. E é esse o convite que Moisés faz a mim e a você, para desfrutarmos desses próximos 40 dias. Deixa eu encher o seu coração com a minha Palavra, diz o Senhor. Deixa a sua mente, o seu coração ser totalmente tomado, para que você possa passar à frente para que você possa agradecer e agradecer o nome do Senhor, e a sua convicção de fé, fazer uma grande diferença, aonde quer que você vá, onde quer que você esteja, para a glória do nome do Senhor, amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, vamos orar, glória a Deus, se você puder, pegue na mão da pessoa que está ao seu lado, Deus Santo é o Teu nome, Senhor Meu Deus, eu quero pedir agora que o Senhor coloque Esta vida que está uma do lado da outra ali, Senhor Como companheiros de oração Ó Deus, em nome de Jesus Dá um vínculo, ó Deus Do Teu amor, da Tua graça Ó Deus, esse vínculo seja durante esses 40 dias Que uma pessoa ore pela outra que eles possam se lembrar, ó oh Deus, da importância de clamarmos o Senhor, de orarmos uns pelos outros, porque assim, Senhor, a Tua Palavra alcança, ah Senhor, a Tua Palavra diz que quando dois ou três estiverem reunidos, o Senhor estará no meio deles, quando dois ou três clamarem, o Senhor responderá, então eu creio, meu Deus, que estes 40 dias de jejum e oração, serão muito impactantes na vida desta igreja, porque homens e mulheres estão aliançados neste lugar, clamando, Senhor, pela manifestação da Tua glória, e do Teu poder sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, aleluia, aplauda ao Senhor querido, Glória a Deus.